para justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos, capítulo 5, do versículo 17, ao versículo 19. Estava refletindo nesta manhã a respeito da graça que advém desse Deus maravilhoso. Paralelo a isso, após as minhas orações matinais, a minha oração matinal, eu refletia também, me veio à mente um filme bem antigo já, de Will Smith, cujo nome é Eu Sou a Linda. E me veio a baila porque ele pode ser perfeitamente análogo à situação pela qual nós passamos. Se me lembro bem deste filme, o é... Will Smith era um cientista. Não, Não sei sim. se talvez por causa desta pandemia que tem avassalado a crosta terrestre, a humanidade de forma geral, enfim. Hein? Mas a grande realidade é que por causa de um erro científico, digamos assim, veio uma terrível pandemia que avassalou com toda aquela humanidade. E o Will Smith fazia testes de todas as maneiras para encontrar o antídoto que pudesse solucionar o problema da humanidade. E me chama a atenção porque no discorrer do filme, ele tentava de todas as maneiras encontrar pessoas que estavam contaminadas, resgatando essas mesmas pessoas, para que através dessas pessoas pudesse criar um tipo de uma vacina. Não é muito diferente a atual conjuntura, onde testes e mais testes foram feitos para que pudesse curar, enfim, dessa grande enfermidade que veio da China. Mas agora eu não estou querendo falar sobre é, esta enfermidade que assola a nossa humanidade. Mas desejo sim fazer um paralelo em relação a Cristo Jesus. Não estou com isso colocando é, Will Smith, não me lembro o nome do personagem deste filme. Mas não estou querendo colocar o Will Smith como o Messias, apenas tipo uma, como se fosse uma analogia uma simbologia, porque quando buscava eu lembro-me perfeitamente que ele acabou dando a vida, ele acabou morrendo, entregando o antídoto, porque conseguiu o antídoto para que uma atriz coadjuvante pudesse levar esse antídoto, que pudesse solucionar os problemas até então daquela distópica cidade ou distópica geração, digamos assim. Só que na realidade dos fatos a vida não é uma distopia. É como está testificado no Evangelho, o um versículo mais conhecido, mais proferido, creio eu. Que está em João capítulo 3, Evangelho escrito por João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao homem de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E Jesus Cristo é este. Jesus Cristo é o nosso antídoto. Aí sim fala de uma realidade visível, tangente, porque todos pecaram. Como no livro de Romanos, no capítulo 3, testifica bem, obviamente, esse, o que eu estou abordando aqui. Começa no versículo 10, e a partir do versículo 10 em que diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. E ele continua dizendo que todos pecaram. Por quanto destituídos da glória de Deus estão. Por causa de Adão, ou seja, por causa do primeiro homem, o pecado entrou sobre essa terra, contaminou a humanidade de forma em geral. E foi necessário que viesse alguém sem culpa, puro na sua essência. E esse alguém não era outro, senão o próprio Jesus Cristo. É claro que os céticos... É claro que aqueles que, por que não dizer, até mesmo teólogos liberais, jamais concordariam ou aceitariam que Jesus Cristo veio de uma virgem. Tudo que eu posso dizer é que Deus, de forma milagrosa, maravilhosa, houve a concepção, através do Espírito Santo. Quando nós vemos no Evangelho em que o anjo Gabriel se achega a Maria e diz, descerá sobre ti, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Jesus era homem porque veio de Maria, mas em compensação não tinha pai, porque na fecundação, digamos assim, não houve a cópula do homem, não houve a inserção de um termo até chulo em relação a Deus, mas é a realidade. Não houve a inserção, a introdução de um sêmen masculino, um gameta, não masculino, que não deu a compreensão completa da natureza humana. Então Jesus seria então uma disformidade, uma disparidade? Evidentemente que não. É por isso que Jesus tem 100% de natureza humana e 100% de natureza divina, porque ali no ventre de Maria estava se constituindo a, a, o metabolismo humano, mas porém através da graça e misericórdia desse Deus que manifestou o teu poder, e então veio para nós aquilo que é o antídoto, algo que eu quis fazer, algo que eu quis fazer nesta analogia do filme de Will Smith, cujo nome é Eu Sou a Lenda. E o filme termina com a mulher chegando, eu fim, apesar de tanta catástrofe, apesar de tantas vidas que pereceram, alguns poder, puderam alcançar ou alcançariam a misericórdia porque foi encontrado o antídoto já que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Já que o salário, como também está testificado no próprio livro de Romanos, se não estou enganado no capítulo 6, que diz que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna vem através de Jesus Cristo, que é o dom gratuito, enfim. Jesus Cristo é esse antídoto. Jesus Cristo é aquele que através dos seus ensinamentos, através do teu próprio sangue, Serviu como, volto a repetir, nessa metáfora que eu estou me valendo do filme Eu Sou a Lenda, já que aquele homem havia encontrado o antídoto, o próprio Deus criou o seu antídoto. Não com um sangue igual o contaminado que o protagonizador do filme Eu Sou a Lenda tentava tirar extrair das pessoas que já estavam contaminados A própria Bíblia diz que todos pecaram por quanto destituídos da glória estão. Não é um justo sequer, mas Deus, pela sua misericórdia, introduziu nessa terra um homem puro, um homem santo, que em tudo foi tentado, mas em nada pecou, se cedeu ao pecado, deu lugar ao pecado. E quando ele foi crucificado, martirizado, quando eles o mataram, estava quebrado então um paradigma formado pelo próprio homem, no Jardim do Éden, quando o primeiro Adão, quando o primeiro Adão, através da desobediência, de não aceitar o paradigma de um Deus maravilhoso, muitos fazem tantas alegorias e tantas discrepâncias em relação a um simples fruto. Alguns aludem esse fruto a uma maçã, entre tantas outras coisas. Que fosse maçã, uva, enfim, não vem ao caso. A grande realidade é é que o fruto ali estava constituindo-se apenas no paradigma de ser subserviente à vontade de um Deus maravilhoso. Mas Adão, e tanto Adão como Eva, deram lugar aos seus corações para a ganância e para a ambição. E quando deram lugar para a ganância e para a ambição, porque ouviram a voz de Satanás que dizia aos seus corações que se eles alimentassem daqueles frutos, eles seriam como Deus. O que é uma grande ironia, porque Satanás, segundo alguns dizem que isso, a revelação que está em Isaías, no capítulo 14, é referente a um rei, o rei Ciro, se não estou enganado, que ainda que fosse, eu levo para o plano espiritual, a verdade de Deus, nosso Senhor Jesus, um dia quando os discípulos vieram de uma missão, ele disse, olha, eu vi a Satanás descer como um raio, eu vi Satanás descer como um raio. O que eu quero dizer com isso é simplesmente que Satanás existe, é maligno. Agora, se esta história ou se esse texto que está em Isaías é apenas referente ao rei Sirius, eu não sei mais o que isso é, já que eu gosto tanto de parábolas ou de analogias, é uma analogia bem, a, bem concernente ao que poderia dizer de Satanás. Porque no livro de Isaías, no capítulo 14, Testifica-se o seguinte, me parece que é versículo 13. Sobrei o céu serei semelhante o Altíssimo. E no livro de Ezequiel, no capítulo 28, diz uma voz profunda do Espírito Santo através de Ezequiel, afirmando que ele era o um querubim ungido sobre as pedras afogueadas, ele andava. É uma boa analogia para entender que Satanás ele estava onde, senão no céu. E foi deportado, foi defenestrado deste céu, enfim... Voltando à questão em si, para que eu possa dizer sobre a ironia desta vida. Porque Satanás intentou ser igual a Deus. Adão e Eva tentaram ser igual a Deus. E não conseguiram. Mas Deus quis ser igual ao homem. E assim o fui. Sem pecado, sem mácula. E através do teu sangue, nos dando a chance como naquele filme, tornando-se o antídoto para que através dele nós possamos ter vida eterna, vida em Cristo Jesus, porque como também, volto a repetir, está escrito, todos, sem acepção de pessoas, pecaram, porquanto destituídos da glória estão. Não quero adentrar, adentrar muito nessa questão, Outro dia eu ouvi as pessoas questionarem um cantor, até aqui da minha cidade de Belo Horizonte, que disse que de uma forma ou de outra Deus agiria para aqueles que não conheceram o Evangelho, não conheceram a história de Jesus e o Espírito Santo salvaria essas pessoas. Eu sintetizo e termino a minha, o meu pensamento simplesmente com uma palavra. Todos pecaram, inclusive eu se não tivesse alcançado a graça, estava tudo perdido. Mas o Espírito Santo, assim como aquelas pessoas, a que eu gosto tanto de analogia, ficam se chafurdando no lixo, tentando achar alguma coisa boa, assim é o Espírito Santo, enfiando as suas mãos limpas nesse lixo chamado humanidade para extrair dali algo de bom. E esse algo de bom pode ser eu, pode ser você. Na grande realidade, fora de Jesus Cristo a própria palavra diz que não há nenhum nome dado entre os homens homens em que possamos ser salvos a não ser Jesus Cristo só que Jesus Cristo não é como um filme uma lenda Jesus é o paradigma é a verdade Ele mesmo deixa claro isso depois de ministrar seus ensinamentos testificado no capítulo 14 do livro de João, do Evangelho de João, quando ele disse, não te turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, eis é que vou para o pai, e depois voltarei para lhes buscar. E então um dos seus discípulos perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele continuou dizendo, estás comigo há tanto tempo e não sabe quem é o pai? Enfim, para concluir no versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Bendito seja este nome maravilhoso. Amém.